Eu tenho andado pensativo estou tentando entender por qual motivo que você me disse adeus. eu tô tentando esquecer cada segundo sem você porque meu mundo parece que desabou eu tenho andado pelas ruas sem destino não encontro um caminho para seguir porque você está presente em quase tudo que eu vejo e quando lembro dos seus beijos fico eu poderia descrever cada minuto do meu dia Sem você, mas do que disso adiantaria Enquanto eu vou relembrando os bons momentos Que vivemos essa saudade de você que me judia Eu poderia descrever cada minuto do meu dia Sem você, mas do que disso adiantaria eu vou revivendo os bons momentos que vivemos, essa saudade de você que me judia. Eu tenho andado pensativo, estou tentando entender por qual motivo que você me disse a Eu estou tentando esquecer cada segundo sem você, porque meu mundo parece que desabou. Eu tenho andado pelas ruas sem destino, não encontro um caminho, um para seguir Porque você está presente em quase tudo que eu vejo e quando lembro dos seus beijos fico assim Eu poderia descrever cada minuto do meu dia sem você, mas do que disso adiantaria